Essa é a lenda do mundo de One Piece, o homem que fala de igual para igual com Shanks o Ruivo e até o desafia pela corrida para ver quem será o próximo Rei Pirata. Prestem respeito e saúdem Capitão Buggy, o palhaço estrela que por puro poder e influência alçou o posto mais infame entre os piratas dessa era. O Dio Imperador Bug surgiu na série com uma espécie de alívio cômico Mas a sua história vai muito além disso Mostrando um poder que sim, rivaliza apenas com Monkey D. Luffy O poder mais temível dos mares despertou Quer saber tudo sobre Bug, o próximo Rei Pirata? Se ou falar nisso, agora... Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje um vídeo muito legal sobre Bang, o próximo rei pirata E tirouda deu uma virada de 360 graus na vida desse personagem Mostrando que ele realmente tinha um sonho que abandonou, que deixou de lado Qual o potencial Bang teria alcançado se ele continuasse insistindo na sua ambição? Uma coisa é fato, ele já possui o poder mais temível dos mares. Então esse vídeo está muito legal, assiste até o fim você vai conhecer todo o potencial de Bug. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você escrever. Se você já é da pior geração, nível Bug, dispara <risos> o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Bug, o próximo Rei Pirata. Então vamos lá, meus amigos. O passado de Bug acabou revelando mais fragmentos da sua vida e com isso conseguimos encaixar. Algumas peças do quebra-cabeça que faltavam, elas explicam o sonho verdadeiro de Bug, porque ele é assim hoje, mesmo tendo um ponto de partida muito semelhante a Shanks O Ruivo no navio de Roger. Bug poderia ter os níveis de poder de um Yonkou, quem sabe do próprio Rei Pirata. Mas podemos ver que Bug desistiu de tudo, inclusive seu sonho, ele aceitou que nunca alcançaria seu sonho porque seu capitão viu muito mais potencial no jovem Shanks e Buggy sabia que a fé de seu capitão nunca estava perdida então ele fez a sua escolha de vida para ajudar Shanks a se tornar o próximo rei pirata e seguir os passos de Gold Roger mas com a virada de maré abrupta Shanks após a execução de Roger, o escolhido Decidiu adiar sua ambição. Ainda não era a hora para ser o próximo rei pirata. Bug ficou imensamente desapontado com isso. Porque, apesar do seu potencial, seu talento, suas melhores habilidades em combate, Shanks estava atrasando seu sonho e colocou isso em pausa. Bug viu isto apenas não como um desperdício de talento, mas como uma traição contra Roger. Além disso, o sonho de Bug era seguir os passos do seu ex-capitão. Ele teve que trocá-lo por Shanks e já havia aceitado, reprimido sua própria ambição. E claro que isto fez Bug se sentir perdido. Não havia esperança para sua própria ambição porque ele não tinha talento nem o potencial. Pelo menos era o que ele imaginava. E ao contrário de Shanks que só iria esperar o tempo certo, Bug acabou desistindo antes mesmo de começar. E sabendo disso, algumas cenas do Bug ganham um novo tom agridoce. Porque o Bug tentou destruir o chapéu de palha de Luffy lá no início, mesmo sabendo que Shanks tinha um bem parecido. E o próprio Roger, aquele amou possivelmente como um pai, também tinha um igual. Porque o chapéu de palha para Bug representava o abandono da sua própria ambição. Para Bug não havia mais sonhos, somente raiva. E no fim, a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. No presente, Durante uma reunião dos líderes da Cross Guild, podemos ver Bug pendurado em um gancho com Draculi Mihawk e Sir Crocodile planejando meticulosamente o caminho do seu sucesso. E se enfurece muito Bug, porque ele sabe um jeito de conseguir tudo isso sem ter que planejar nada, apenas fazendo, apenas indo em frente e pegando o lendário tesouro One Piece. Afinal, é isso. Que piratas de verdade fazem. E então uma fagulha há muito tempo guardada dentro de si... Despertou e explodiu. Afinal, o lugar no topo é reservado para quem? É reservado para as pessoas... Que nunca entenderam o um conceito de medo é reservado aos prodígios, aos poderosos? Não, o topo é reservado a quem estiver disposto a perseguir ele. Não importa a sua idade, seu status, você pode até mesmo ser uma piada para o mundo, mas nunca, nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos Uma mensagem muito poderosa nessa cena E agora Bug desafia o Shanks Seu amigo e novo rival Encarando seus medos e frustrações Ele está pronto para se tornar o próximo rei dos piratas O que Ichiro Oda reserva para o futuro do Bug É realmente difícil de dizer Mas é notório como essa virada de chave Na sua personalidade Acaba deixando o Buggy como um dos mais poderosos E perigosos piratas dessa nova era Pois mesmo renegando seus sonhos e a sua força no início, Bug acabou nomeado como um dos novos Quatro Imperadores. Tudo isso na mesma época em que a Cross Guild acabou sendo criada. Lau até observou que ganhar seguidores do calibre de Dracule Mihawk e Sir Crocodile certamente justificavam o seu novo título, uma piada. Claro, mas talvez nem tanto assim. De qualquer forma, a Cross Guild atualmente está virando o um mundo de cabeça para baixo, principalmente o mundo que carrega a justiça escrita em suas costas. Utilizando seu poder de batalha, infâmia e influência política, eles estão emitindo recompensas aos fuzileiros navais. Uma iniciativa que parece estar. Funcionando conforme indicado pelos jornais do mundo. Como resultado dessas recompensas, os marinheiros agora precisam se preocupar com os ataques não apenas de piratas perigosos, mas também de civis comuns. Isto por si só é uma pequena chama acesa parecida com o que Dragon e os Revolucionários vem plantando por longos 25 anos. Vendo toda a jornada de Bug, estando no lugar certo, na hora certa, por acaso ou por destino, e sempre aumentando a sua infâmia, não sou de duvidar que Bug pode realmente ter haki do rei, considerando até a sua declaração atual de se tornar o próximo rei dos piratas, especialmente. Considerando a situação ao qual ele fez isso Essa proclamação certamente exigiu muita coragem Indicava claramente uma imensa ambição que estava guardada dentro dele Que é tratada claramente como um requisito para o hack do Rei existir E claro, também cria uma tangente incrível para Bug ter o mesmo poder que o Luffy. Aquele que Mihawk descreveu como o mais perigoso dos mares. O significado dessas palavras que Mihawk descreveu como a característica mais forte que Luffy possui. E que o tornava a pessoa mais temível no mar. Era a sua capacidade de conseguir transformar inimigos e pessoas ao seu redor em amigos. Durante a guerra de Marineford, Depois de encontrar e entrar em contato com Luffy, Mihawk reconheceu o verdadeiro poder oculto que Luffy possuía. Ele interpretou esse poder de Luffy de fazer aliados... Como sim, o poder mais aterrorizante que ele já presenciou. Embora para muitas pessoas seja apenas uma habilidade comum. Aos olhos de Mihawk, esse poder é muito maior. Essa habilidade extraordinária é muito mais temível do que qualquer poder no mundo de One Piece. E isto supera claramente o poder do Haki e das frutas do diabo. Mihawk é bem preciso quando disse essas palavras. Até onde sabemos... Toda a ilha que Luffy e a sua tripulação visitaram durante toda a sua jornada, os cidadãos sempre os veem como inimigos, criminosos, piratas, cruéis. No entanto, desde o arco de Arabasta até o atual. Luffy vem ajudando tantas pessoas e países nos quais eles acabam se tornando aliados ou amigos dele. Eles estão até dispostos a ajudar os chapéus de palha se eles pedirem por sua ajuda. Mesmo no passado, Portigas de Ace mencionou uma vez... Que Luffy pode facilmente atrair todas as pessoas ao seu redor. Mas então por que Mihawk disse que essa habilidade é tão perigosa? Se você parar para pensar bem. Se Luffy tirar proveito dessas alianças. Ele pode virar o mundo de cabeça para baixo quando quiser. É perigoso em certo sentido. O mais curioso é que Luffy não faz uso desse poder. E só deve liberar todo ele na guerra final. Mas Buggy. Bug é diferente. Ele é um dos únicos personagens que repetiram esses feitos de transformar inimigos em aliados. E o melhor de tudo, diferente de Luffy, ele faz uso desse poder para aumentar a sua infâmia. Bug tem toda a sorte engraçada do mundo, mas ele é genuinamente carismático. Um verdadeiro showman experiente. Quase todos os piratas da Cross Guild o admiram. Exceto aqueles que conhecem bem quem Bug realmente é. Mas os outros piratas... Acreditam plenamente em Bug, são leais a ele E o próprio Mihawk, aquele que nos conta sobre esse poder Não caiu para Luffy, mas por piada do destino Acabou ao lado de Bang Bug transformou a maioria desses criminosos de Impel Down em seus aliados. E tem um talento especial para realmente acumular mais e mais seguidores. Muito disso resume a estar no lugar certo, na hora certa. Mas eu não acho que muitos personagens seriam capazes de fazer o que o Bug fez com suas oportunidades. Muito menos manter o status por tanto tempo. E isso só vem crescendo. Sem muito poder tangível, ele aumentou sua influência o suficiente para ter uma frota digna de um verdadeiro imperador do mar. Lutando por ele e não só isso. Bug despertou seu sonho agora. E ele inspirou todos aqueles piratas que o seguem. A acreditar que poderiam adquirir juntos o tesouro One Piece. Isso inclui Crocodile e Mihawk. Bug é sem dúvidas a zebra na corrida pelo tesouro lendário perante os outros imperadores. Mas é sem dúvidas o mais perigoso entre eles. Não por força, não. O que ele tem não é algum tipo de poder especial. Mas ele tem a habilidade de fazer todos que encontra se tornarem seus aliados. E até mesmo os inspirarem a buscar os seus sonhos. Isso inclui até mesmo você que assiste esse vídeo. Nunca é tarde para realizar seus maiores sonhos. Então com toda certeza, essa é a habilidade mais temível que os mares já viram. Eu realmente não sei o que do planeja para Buggy no final de tudo, talvez ele se torne Rei Pirata e fique por apenas um quadro do mangá até o Luffy e o Barba Negra chegarem para tomar esse título ou quem sabe ele acaba sendo reconhecido pelo mundo como Rei Pirata, mas todos os outros grandes e notórios piratas sabem que Luffy foi quem mudou o mundo de cabeça para baixo. Bug é isso, ele tem essa coisa da piada, mas essa virada de chave na sua vida é muito impactante. É muito poderosa essa mensagem de entrelinha deixada pelo autor, que não importa se você abandonou o seu sonho, não importa o momento da sua vida, você sempre pode correr atrás e realizar os seus sonhos. Isso é fantástico, isso é One Piece e sim... Bug tem o poder mais temível dos mares. Inclusive Mihawk, aquele que nos conta sobre os poderes de Luffy, acabou caindo nos encantos de Bug, o próximo rei pirata. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.